Porque iremos ao parque nacional do Grand Canyon. Não vai dar pra ir no Grand Canyon. Nós vamos atirar com machados, nós vamos atirar com armas de fogo. That's my real Então eles colocavam um produto na tela e eu tinha que dizer se o produto tinha o preço mais alto ou mais baixo. Bom dia, dia 3 aqui em Phoenix. Ontem tivemos jogo, tivemos Phoenix Suns e Toronto Raptors, tivemos Vavo no telão múltiplas vezes. Fui até reconhecido na saída. Você é o cara do Brasil que acertou as perguntas sobre os preços dos alimentos? Sim, era eu. Hoje a gente vai em outro canyon, o Verde Canyon, Verde Canyon, que não é o Grand Canyon, que a gente não pôde ir porque estava nevando, mas hoje não tá nevando. E eu não sei exatamente mais uma vez como vai ser, mas eu sei que inclui um passeio de trem. Inclui Canyons, <risos> bora para este terceiro dia aqui no Arizona. Hoje não tem jogo, mas amanhã vai ter. Amanhã terá Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Here it comes, boom chacalaca! A gente acabou de chegar nessa cidade aqui chamada Clarkdale, no Arizona, porque é daqui que sai este trem, que é o Verde Canyon Railroad, um trem que nos leva por dentro do Verde Canyon, que é um canyon que não é o Grand Canyon, que a gente não pode ir, mas é outro canyon tão legal quanto, dizem. Então a gente vai embarcar nesse trem aqui e conhecer um pouco da região. Uma das casas que passou aqui é a casa da, da avó, o nosso tour guide aqui. Por que ele passou a infância aqui na região, que era a casa da avó dele. Eu não sei o que quero, então eu não gostaria de sugerir para você Porque você está procurando algo mais refrescante sim, porque é muito bom Ok, vamos fazer uma margarita muito refrescante para você Sim, vamos fazer Eu vou pegar Fiquei os pássaros Chegamos então de volta do nosso passeio, fumemos, tomamos uns drinks E amanhã teremos jogo Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Bora! Último dia na cidade de Phoenix, último dia de All Access aqui em Phoenix. O que nós teremos hoje? Hoje tem um jogo entre Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers de LeBron James, que nesse momento é o novo cestinha da temporada, com quase 30 pontos por jogo. E o que mais a gente vai fazer no dia de hoje? Bom, antes do jogo, a gente vai assistir ao né? que é o aquecimento, que são os jogadores arremessando dentro da quadra. Antes disso, aqui no hotel vai ter uma pool party, né? uma festa em torno da piscina, uma confraternização Entre todo o pessoal que está participando aqui do, do All Access de todas as partes do mundo Antes disso, agora dentro de instantes, eu achei um centrinho aqui perto, nosso hotel é um pouco afastado Mas eu achei um centrinho que tem algumas lojas, então a minha ideia é ir ali rapidinho E tem que ser rapidinho mesmo para não perder o horário para comprar alguns presentinhos para a família, para os amigos, porque eu não comprei absolutamente nada até agora, devido ao nosso calendário, ao nosso cronograma bem restrito e apertado até nos horários. Eu não tive tempo para sair, então eu vou lá comprar os presentinhos, pool party, shoot around e, por fim, para finalizar esta bela viagem, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Bora lá! Música Cuidado comigo, estou caminhando na beira da estrada aqui para chegar nas lojinhas. Não tem calçada, né? Solzão! Deve estar tá quase 20 graus agora e eu de blusa de lã. Fiquei meia hora na loja, comprei uma dúzia de penduricalhos. E agora eu vou caminhar de volta pro hotel pra nossa pool party. Screw. Here, here, here, here. Here, here, here. here. Tira um pouquinho não, daí. Você não tinha não que ter. Ô, você tá muito <risos> fácil, terceira vez. Você tira um pouco ver o ele... ele vê a reação dele. O Caio pô. tem táticas de esquilo, é, é isso? Pô, não, tá muito fácil. Terceiro já que ele vem, é já reação, negou até fruta. Reação. Tô entregando tá muito bem, fácil velho. pro esquilo. É, Chegamos ao Footprint Center, dá para ler aqui? Dá sim, a Arena do Phoenix Suns para o nosso segundo jogo e último dia desta viagem. Hoje teremos Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers de LeBron James, um baita do jogo que vamos acompanhar aqui direto de Phoenix. Fique comigo! Eu estou aqui vendo o aquecimento dos jogadores do Phoenix Suns e dos Lakers. Eu estava acompanhando o Trevor Ariza arremessando de três pontos. Ele arremessou umas 47 bolas e eu vi ele errar duas. E isso me remete às 27 cestas de três pontos seguidas desperdiçadas pelo Houston Rockets em 2018. O Trevor Ariza fez parte daquilo. Eu estou olhando que ele não para de acertar, ele não para de acertar. Podia ter acertado uma daquelas em Ariza. Estou te vendo aqui, está 10 metros na minha frente. Eu brinquei no meio do primeiro quarto, se o Phoenix Suns forçasse a barra, eles fariam 50 pontos só no primeiro quarto, eles fizeram 48. O time dos Lakers muito mal na defesa, muitos erros cometidos no ataque, e já utilizaram três pedidos de tempo só no primeiro quarto, ou seja, situação complicada para LeBron James e sua turma. Aí, oh. o Intervalo de jogo, falta um minuto para voltar. O terceiro, quarto, 79 a 56 para Phoenix Suns. Não tem nem o que falar. Devin Booker, 20 pontos. Deandre Ayton, 18 pontos. Deitando e rolando! Dentro do garrafão dos Lakers, prevejo uma vitória fácil, que está sendo até agora. Pois é, né? Momento 130 a 98. Times em quadra: Torrey Craig, Alfred Payton, Aaron Holiday, Ishwane Wayne Wright, Bismarck Biondo, Wayne Ellington, DJ Augustin, Kent Basemore, Avery Bradley e Wayne Gabriel. Ou seja, é a turma do terrão que vai jogar esses últimos sete minutos de jogo. absolutamente dominante From the Phoenix Suns, as they throttle the Lakers, 140 to 111. Tem é mais uma surpresa pra gente. Deixando a quadra do Phoenix Suns, onde eu ganhei o campeonato de knockouts. E com isso tenho em minha posse uma foto autografada por Devin Booker Depois a gente participou de um bate-papo com o Bismarck Biombo Que veio falar com a gente ali na, na quadra, responder umas perguntas E nesse momento eu estou deixando a Arena Footprint Center Mas esse vídeo não acaba aqui, esse foi o segundo jogo Ainda teremos a segunda-feira de manhã para fazer uma coisinha especial aqui na cidade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 Muita gente legal que eu conheci, nosso grupo, muito unido, muito divertido E agora eu estou indo para a recepção para fazer meu check-out Esse corredor é comprido aqui, dá pra falar bastante Hoje de manhã, vocês estão vendo as imagens Eu subi na pedra aqui, ó, top of the rock, eu fui até lá Gravar o vídeo da seleção do Phoenix Suns de todos os tempos É um vídeo que já saiu, quem acompanha o canal aqui provavelmente já assistiu Tomei café da manhã e agora estou indo para o aeroporto, então eu agradeço a todo mundo que assistiu, então esses três vídeos aqui da viagem, né, ou da seleção, e os dois vídeos mostrando como tudo foi. Obrigado por me acompanhar aqui no canal sempre, semana que vem a gente continua com mais vídeo aqui no Bunchakalaka. Grande abraço a todos!